Opa, fala aí, capatazada, tá beleza? Que eu é sorteio de trazer mais um vídeo pro canal. Galera, hoje eu vou mostrar o que, que me surpreendeu nesse D Tank, Fechou? Primeiro D Tank que eu vou estar tá trazendo aqui é da versão 11.1. É Se vocês quiserem saber o nome, eu vou falar lá no Instagram. Nesse vai lá e pergunta, mano. Porque agora eu vou fazer desse jeito para poder que ver vocês me seguir no Instagram, porque é uma forma de atrair vocês para seguir lá, né? Porque tem muita gente aqui no canal e não segue lá no Instagram. Mas lembrando bem, se você for novo aqui no canal, vou pedir para você se inscrever e deixar o seu like. Isso é muito importante para poder desenvolver o canal. E quem quiser, dar um valeu aí. Agora tem um, uma nova opção que o YouTube disponibilizou para mim. E isso eu tô muito alegre, né? Vai ser é uma forma de ajudar o canal. O seu comentário também vai estar em destaque. E querendo ou não, vou ter te responder de qualquer maneira. Fechou? E é isso. Primeira coisa que me surpreendeu aqui, primeira coisa que me surpreendeu aqui nesse servidor galera, é os eventos. Muito evento é limitado. Ó, muito evento mesmo, mano. Pra vocês terem noção. Quem quiser saber o nome desse DD Tank, vou estar deixando. É, lá no meu Instagram. É só entrar em contato que eu te passo o nome do servidor. Lembrando bem que quem tá me seguindo, eu te passo o nome do servidor, fechou? agora eu vou trazer o outro servidor, esse servidor que eu estou trazendo aqui é da versão 11.1, o próximo servidor que eu vou trazer para vocês é da versão 4.1, vai ser nesse mesmo vídeo, então na questão só de corte, fechou? Esse servidor aqui dá 20k de cupom por um batalha e 15k por derrota, quem já ligado aqui nos vídeos aqui já estava ligado que dele tem que é, mas para quem não sabe e quem é entrar no dele tem que criar sua conta, vai ter que falar comigo lá no Instagram, fechou? Tá aparecendo na tela. MC me segue eu vou mostrar para vocês show galerinha tô de volta aqui no servidor 4.1 esse servidor aqui é razoavelmente muito grande então dá para você conseguir ficar bem forte e vem aqui nos eventos a partir desse evento aqui ó evento do dia das crianças até evento Halloween e tem muito evento, mano. Na moral, você vai só recomendo aqui, ó, Os eventos que tá disponibilizando aqui para vocês, aqui ó. Pode ir recomendo, meu filho. Tem muito evento mesmo. Daí, se vocês quiserem que eu a evolução, tem muita coisa aqui para poder fazer evolução. Esse servidor que é um pouco mais tarde, então vai dar pra você jogar. mostrar o hall da fama aqui para vocês. É muito maior vai ficar aquele outro, porque a versão daquele outro é 11.1. É um pouco mais pesado, dependendo do seu computador celular, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo bem básico mesmo. Só para mostrar para vocês os servidores que me surpreendeu. Para quantidade de eventos ilimitados. E a quantidade de cupom que dá para batalha, tá ligado? Fora que os servidores está muito leve. Muita gente quer que eu gravo no servidor do Sufistão. Se você quer que eu gravo. Deixa o like aí e comenta, SufTank. Eu vou gravar, fechou? Eu testo lá, faço um videozinho da hora pra vocês. E é isso. É nóis. Obrigado por assistir o vídeo até esse final. Se quiser dar um papo é só contribuir aí. Ou se torna membro, fechou? E é nóis. <música>